Mentira, Croma, gente, será que ela fica assim? Mentira, ela fica... Ah! Oi, é? Gente, essa vai, vai ficar minha faca, minha Faz isso para mais um vídeo de hoje, pessoal, estamos aqui, gente, no Murder Mystery X Então, povo, hoje viemos trazer códigos Uhul Mas dá pra dançar nesse jogo? Ah, não, já não gostei do jogo, porque não dá pra dançar Gente, então, como essa partida vai já faz um tempo, ainda tá loadinho em map? Ou esse é o um... Menino? Ah, tá. Essa, menina, amor? Credo. Gente, hoje vemos o código de faca e etc. Dragon Page. Ai, ai. Sai, menina. Ah, não, tu é não. Não dá, se balasta. Para. Vamos, povo! Uau! Já tem um mortinho ali. Ah, é esse menino aqui. É esse menininho, né? Me diz que é esse menininho. É esse menininho. Não é essa menina. Gente, eu acho que eu já joguei com o Daniel quando ele ainda jogava. Oi, oi, oi, oi. Gente, eu tô viciada no corredor. Na verdade, eu tô viciada em um zé oi que moe, vou ficar rica, é dos cores, brincadeira gente Olha. <risos> é tudo pra mim, quem pegar é feio, oia, gente eu, eu tudo achado, Achado não é roubado, gente, então o cara deixar eu cair aqui e vai ser tudo pra mim, não vai estar tá pra mim pegar tudo porque eu só tenho 10 segundos Ei, ele tá pegando minha moeda ou oh. É minha, porque você acha que eu tô pegando? Não sou ladrão Gente, bora pro primeiro código, então é aqui, ó Aí depois você vão aqui ó em shopping. Depois aqui, ó. Os códigos vai estar aqui, ó. Primeiro código, gente, é ao. ao A al ah, faca 54. Não é esse 4. Este tem é o código. Aqui vocês vão. Aqui. Enter. Reden Oxi Não, peraí, peraí Isso ganhou o quê? Isso dá o quê? Não, pera Sim. Pai Chiu. Pai, olha minhas moedas hum. Minhas moedas hum. Gente, vamos ver aqui em minhas facas Ah não, isso aqui é pra comprar peraí, Deixa eu ver aqui Minhas facas código Mentira, gente, olha Chocada, Marcelina Gente, tem três, tem três códigos Que dá um monte de faca Imagine eu Ai, Eu tenho repetida Essa aqui que foi Daniel que me deu a gente, vou ficar com essa daqui Que okay, parece bonita Ai, morri, gente Pelo menos a gente já vai ficar livre galera garaná, nada Lindo. Gente, próximo código é. Aqui ao Kefe 3. Aqui, ó, esse código. Obrigada, né? Aqui, ó. Foi. Eu resgatei. No meio do nada. Ah, ah eu ganhei um martelo. Eu ganhei essa faca repetida aqui. E eu ganhei essa faca aqui. Não, das, não, isso daqui de código eu já tinha. Pera aí. Vamos pro próximo. Será que eu ganhei algum efeito? Não, né? Gente, o próximo, <risos> próximo código é ALCUS 2. É esse o código Sou xerife. Agora vamos pensar, pensar no jogo. Eu ganhei o que? Um monte de faca De novo, gente, é mesma faca repetida Quem quiser trocar com seus amigos, né Ai, por favor ah, tá. Quem é o Mata? Quem é o Murder? Quem é o Murder? Cadê o Jumar? Ai! Espero que o Murder não tenha visto eu karma na mão gente ai gente eu tô gente por enquanto vai ser essa aí, skin do canal infelizmente ui ui cadê o morder gente a gente só vai ficar aqui a gente nunca ai, já morda vai ser aqui, aqui. Uh. <risos> que será que dá pra mim tipo sentar afim vou ficar aqui Vamos pro próximo código. O próximo código é. 3M20. 3M20. Aqui, gente, é esse código aqui, ó. É uma faca. É uma... uma faca, sei lá. Uma faca croma ginger. Ah! Mentira, croma. Gente, será que ela fica assim? Mentira, ela fica. Ah! Oi? Gente, ó, essa vai, vai ficar minha faca Minha Olha, vocês têm tanta inveja Que vocês vão ter que se esconder Ai, ai, gente, eu sou tão linda Depois disso eu vou ficar rica. Mais faca Al... Quef... Quef... Al... É isso aqui ó. É isso aqui Um monte de faca Um monte de faca, de novo Aqui, ó, tudo tudo repetida né não na verdade é repetida não ah isso aqui eu não tinha eu tinha uma dessa mas essa essa daí deve ser maior que a minha canela o outro. próximo rune é este é o código você vai ganhar rainbow rune consegui faquita Raim bom deve estar aqui em cima. Não, cadê é a raibom aqui? Meu pai amado que cata. Eu pensei que o cara tá com uma faca na mão. Não, cadê o impostor Nesse aqui, mas tudo bom. A gente eu não consegue gente. Cadê os códigos dessa de, de arma, né? Bora pro ai, com medo. Próximo código é new pet, new pet, vocês ganham pet. Não, peraí, eu escrevi errado. new pet. Gente, tem que ser coleta maiúscula, senão não vai os código. Eu ganhei um pet. Credo! mais fio do céu, <risos> Não gente, mas maior, não. gente, tem que olhar esse bichinho, que a mentira. Aqui ó, olha a gente. Vem, parar. A gente, olha, olha a cara desse bicho. Jesus amado. Gente, próximo é Galas. Não, gente. Tudo mais maiúsculo, com galáxia Galaxia Blaster Pera Blaster, não, peraí Vamos escrever tudo de novo galaxy Blaster Blaster Consegui Isso Isto é <risos> Tem, tá escrito ali: resgatar por um código. É. Não, será que eu ganhei alguma faca? Pai, se tiver. Não, peraí. Será que é revólver? Aqui! É, isso Eita! <risos> eu vou ficar com essa arma ali. Tá ah, olha, gente. Ai, gente, de verdade, isso aqui é uma cópia do Murder. Vem, eu vou, vou atirar em todo mundo ficar a faca do Star Wars A faca, é a, a, a, a, a arma do Star Wars Você acha Uau Você tem que pegar o impostor, isso Murder, pai Não, meu pai tá tão insado Não, meu pai nem começou a jogar Among Us, né E ele já tá aqui Ai, gente, eu vou trazer meu vídeo com meu pai a Us Porque vocês amam o papai nubino. Mano, eu vou atirar em qualquer um Ô, oh, mini Credo, sai, menino Vamos! Uhum. Gente, eu meu dinheiro Ah, sei lá, o cara tava parado. O Mas que feio. Que feio. Que feio. Ah, ah, ah. E eu recebi 10 pontos. Imagine se ele fosse um impostor, gente. Peraí, deixa eu ver aqui em média. Oh! Gente, então, foi esse o vídeo pessoal vocês no gostado, gente, me segue no Roblox. Entra no meu grupo do Roblox. Beijos da Luna Nike Virtual à Distância falou. Entra no meu grupo do Roblox. Beijo... não, me segue no Roblox. Entra no meu grupo do Roblox. Beijos da Luna Nike Virtual à Distância falou. Comenta aí embaixo nos comentários. Vai ter embaixo nos comentários ali, viu? Comenta aí embaixo, gente, nos comentários, já ajuda para eu fazer amog, eu só falo que eu vejo que ninguém comenta, por favor, comenta, tô sem ideia para vídeo. Beijos, me segue no Roblox. Entra no meu grupo do Roblox. Beijos da Luna Nike Virtual à Distância falou!